Vou fazer o que mais agora. 25% do homem está voando. Oh, essa, essa máquina aqui, esse jato potente, é um absurdo, mano. Foi a melhor aquisição desde o que eu comprei uh, o.. O.. Minha, meu pastel. Semana passada, mano. O pastel estava bom.